Olá, meus amigos, com mais um programa na Catarina Show, aqui no Rio Mafra Mix, com uma convidada na nossa cidade, uma mulher, é a Elaine Cristina Antunes. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Ana. Tudo bem. agradeço você ter aceitado o convite. A gente estava esperando é, os teus negócios fluírem mais ainda. E Graças a Deus, você conseguiu abrir uma filial aqui na nossa cidade Sim. de Mafra. E a gente vai contar um pouquinho a história da Elaine, que é uma pessoa muito guerreira, batalhadora e tem convicções, a gente segue você no Facebook, a gente sabe da tua personalidade, uma mulher de fibra, de coragem, não tem medo de falar o que está pensando. É verdade. Ela é, não é verdade. <risos> então, Elaine, como começou? A gente sabe que você é uma empresária, uma comerciante no ramo alimentício aqui na nossa cidade. Mas como começou a tua história? A gente voltando assim um pouco no seu passado, você comentou comigo que você começou aonde? Então, Ana, eu na verdade venho de várias profissões já, né? De atendente, loja, é, vendas, né? E meu último emprego antes de casar, é, eu trabalhava na Borilha, na construtora da cidade de Mafra, que hoje tá abrindo também em Rio Negro, né? Então, eu trabalhei por algum tempo lá e parei de viajar, parei de, de trabalhar para poder viajar com meu esposo, né? Porque ele é motorista, 20 anos já. E a gente se via muito pouco, então eu acabei parando né, com o meu trabalho, já estava um tempo lá, e para viajar com ele. Elaine, a gente sabe que você ficou é, uns 10 anos junto com o seu esposo, é, fazendo o trabalho que ele era caminhoneiro. Uhum. Como que foi essa tua experiência? Você acha que isso te ajudou nesse momento que você tá vivendo? Olha, falando do trabalho do caminhoneiro em si, você vivendo diariamente na vida deles hoje, ensina muito, né? Ensina muito, você conhece a realidade do dia a dia na estrada, em lugares diferentes, situações diferentes, né? A gente aprende muito a valorizar mais o ser humano, passa por bastante situações e eu acho que isso traz bastante crescimento pra gente. Aham, na parte comercial, você achou assim, que você teve uma visão melhor, assim, porque o comércio sempre ele tem um pouco das características no uhum. município. É, como você conheceu o Nordeste, você conheceu uhum. todas as regiões? Sim, conheci muitas regiões, muito comércio, né? é, várias várias maneiras de se comercializar vários tipos de produtos, mas eu acho que isso não trouxe tanto crescimento para mim é, se tratando do Sul, porque realmente é muito diferente o comércio do Sul ah, para o Nordeste, por exemplo, é, tem muitas coisas diferentes assim. Eles são muito de falar... Assim, é, é... O Nordeste, eu falo assim, é um povo bastante alegre. É uhum. um lugar muito, muito gostoso de se viver. Eles são um povo alegre, né? Uhum. Mas eu falo mais na situação do comércio mesmo. Porque no Sul, é, a fiscalização é muito mais rígida, né? Os impostos são muito maiores. Então, realmente, te pressiona um pouco mais do que no Nordeste, é, é que, comparando. É que aqui é mais regulado. Tudo, tudo tem fiscalização, Isso. é mais regulado. Uhum. E para o consumidor... Final, isso é muito importante. Sim, é com certeza. É, mas a gente, então vamos falar agora da, da empresa sua, que é o uhum. açaí. Como é que é o nome bem certinho? Açaí House Café. Açaí House Café. Isso. O açaí era uma fruta, é uma fruta originada de qual estado? Da Amazônia. Da Amazônia. Uhum. É, como que você conheceu? Então, eu fui convidada, na verdade, para trabalhar é, gerenciando a loja as, de uma a saiteria, né? Então é um amigo do meu esposo, ele me convidou para abrir junto dele e poder cuidar, porque ele viajava bastante, né? Então foi uma oportunidade muito legal, porque ele veio atrás de mim e falou, Cris, eu quero comprar uma loja, né? É, uma saiteria e eu vou realmente é, fechar negócio se você for trabalhar comigo. E aquilo me deixou bastante feliz, embora eu não tivesse preparado, assim, mas quando eu entrei, eu entrei realmente com muita vontade. Uhum. Então, ele viajava, eu cuidava de, de toda a loja, né, desde a limpeza do atendimento eh, da cozinha, junto de uma equipe, lógico, né. Mas eu gerenciava tudo e eu gostava muito de fazer aquilo. E aonde foi o primeiro lugar que você abriu? É onde você está hoje? É onde eu tô hoje, justamente. Ah! Uhum. E o investimento não foi um, um pequeno, foi um grande investimento. É, na verdade, ele como investidor, né, ele comprou a loja, e aí depois ele me ofereceu a loja, né, Para que eu comprasse dele. E como realmente eu estava com o meu coração ali, eu achei que valia a pena investir, né, a gente mudou bastante coisa, assim, colocamos um pouquinho de nós, eu falo de nós porque eu e meu esposo, a gente trabalhou juntos, né, e trabalhamos juntos. É, Elaninha, a gente sabe que o açaí é uma fruta que vem da Amazônia, como você falou anteriormente, uhum. mas ele é uma fruta assim, qual o sabor assim que classifica azedo, doce, como que é? é o verdadeiro açaí, a fruta pura, ela é amarga, ela uhum. tem um sabor bastante amargo, é bem interessante, porque o povo do Nordeste, eles costumam usar, usar a fruta açaí, a polpa da fruta para comer com carne seca, com coisas salgadas, né? Ah, Diferente do costume que hoje a gente tem aqui, onde existe um pouquinho da mistura do Guaraná junto do açaí, que deixa ele um pouquinho mais doce, né? Embora o nosso açaí seja muito semelhante ao açaí verdadeiro, porque ele não contém açúcar, né? Ele tem um pouquinho do Guaraná, então ele dá um sabor um pouco mais suave, porque para o nosso povo realmente acho que fica um pouco difícil gostar da fruta açaí, por falta de costume, né? Então, vocês modificaram para o pessoal consumir. Exatamente. Na receita dele, ele é um pouquinho mais adocicado do que o, saí, o açaí original, né? O açaí é da Amazônia, vocês trazem o açaí de lá. E agora você comentou comigo também que vocês têm outra fruta que também está uhum. conhe sendo conhecida na uhum. região, em todo o Brasil, que é o cupuaçu. Como que era legal, Elaine, você falar para nós qual a diferença nutricional do açaí, do cupaçu uhum. e os gostos, né? Como você falou, o açaí ele tem um, um gosto um pouquinho mais amargo, uhum. mas devido a ser um pouco amargo e a nossa região não está acostumada, é misturada com guaraná. Uhum. E o cupaçu, como é que funciona? O cupaçu ele é a polpa da fruta, o cupaçu ele já é um pouco doce de natureza, uhum. né? E, porém, o sabor dele é um pouquinho mais cítrico, do que o açaí. O açaí para nós ele fica um pouquinho mais doce e o cupuaçu ele tem um sabor mais cítrico. Ele é docinho também, mas ele é mais cítrico. Uhum. Na verdade, aqui no sul não tem nada que se compare uh, ao sabor do cupuaçu, né? Ele parece, a fruta dele ela é grande, uhum. é, cascudinha assim. Acho que tem nos mercados. Tem, né? agora até tem. Inclusive uhum. já vi em alguns mercados aqui, a gente comprou até para mostrar para os nossos clientes que não conheciam, né? Aham. Uhum. E o valor nutricional? Por que, que o pessoal da academia está tão fissurado em, uhum. no açaí e no cupuaçu? É que o cupo, tanto o açaí quanto o cupuaçu, inclusive o cupuaçu, ele tem mais é. benefícios até inclusive do que o açaí. Ele ajuda no metabolismo, né? Ele ajuda é, em muitas questões de saúde. Então muita gente busca saber o que que um tem de benefício, o que o outro tem de benefício para poder ingerir. Por isso que eles usam muito em shake e tal, porque realmente ele ajuda bastante no metabolismo das pessoas, ah, né? Principalmente para quem faz exercício físico. Quem faz exercício físico, aí gosta de o acompanhamento normalmente já vai mais fruta, granola, já não é o ninho, a Nutella que é o que Aham. a gente gosta também de misturar. Ah, né? é diferenciado para quem é uma buscam, coisa mais saudável. Exatamente. Eles buscam as opções mais saudáveis também, que daí não influencia mais açúcar, mais a gordura do leite condensado, por exemplo. né? E, Elaine, quando teve o Covid, a gente sabe que, principalmente no teu ramo alimentício, é, foi complicado, porque vocês tiveram que fechar as portas, apesar que tinha serviço delivery, teve os, ap os aplicativos. Você me comentou que você está no app Delivery uhum, Much, né? Sim. Então, como que funcionou assim? Qual foi a maior dificuldade tua? E o que, que você fez para a tua, em, tua empresa continuar de quartas abertas? Uhum. Porque a gente sabe que muitas, muitas pessoas perderam suas empresas. Sim, na verdade foi mais difícil do que isso, porque na época nós não trabalhávamos com delivery. Porque o nosso movimento na loja, ele era muito grande. Então, nós não tínhamos como trabalhar com o delivery e o movimento na loja. Uhum. Porque aí se perdia um pouco da qualidade do atendimento, em fazer tudo muito rápido, para atender mais pessoas, não era objetivo. A gente sempre focou muito em atender bem quem vinha até a gente, né? Não uhum. que quem não viesse não fosse bem atendido, não é isso. Mas que a gente pudesse dar um pouco mais de qualidade nesse atendimento. Então, a gente nunca, nunca trabalhou com o delivery. Uhum. Então, quando as portas se fecharam, a gente realmente ficou sem opção, porque a gente não tinha uma equipe para fazer as entregas, por exemplo, né? Uhum. Daí você colocou teu, tua loja nos app. É, aí depois disso veio a necessidade de fazer o delivery, né? Porque realmente a gente ficou 28 dias, praticamente um mês, com as portas fechadas, né? E como eu falei, meu esposo sempre me ajudou muito na parte financeira da loja, então a gente tinha um valorzinho guardado, onde a gente conseguiu manter as despesas, porque a loja fechada tem despesa de luz, internet, fornecedores, né? E você precisa manter. Então foi assim que a gente conseguiu manter a loja, mas realmente foi bastante difícil, foi uma fase é, triste, porque não é só você, né? A gente sempre foi muito humano, vendo as outras pessoas fechando a loja, os empreendedores, os lojistas sabem bem como funciona, o quanto é difícil para conseguir, né? É, você fazer a tua loja e de repente simplesmente ter que fechar. Então foi realmente uma fase bastante difícil, mas a gente teve que se reinventar. Aham, daí que vocês fizeram um aplicativo. Aí sim, aí nós montamos o aplicativo, né? Hoje trabalhamos com o Delivery Much, trabalhamos também com o WhatsApp, né? Temos uma equipe de motoboy que faz as entregas para a né? E acabou sendo muito bacana, porque a gente alcançou mais mais pessoas, mais amigos, mais clientes. Né? Uhum. E daí vocês resolveram esse ano abrir ali no Vila Nova. Isso. Esse ano a gente já estava trabalhando já nesse projeto né, de um container, a gente tinha a, a, focado outro lugar, mas as coisas foram acontecendo, né? teve é, dois empresários né, que abriram ali a, a, a Rota 66, que é o posto de combustível que abriu há pouco tempo no Vila Nova, e a gente, conversando com eles, conseguimos abrir ali a nossa segunda loja, que seria filial, né, anexo ao posto. Ah, e o que você que está achando? Está gostando? Na verdade, para mim está sendo uma experiência bem diferente, porque na loja em si, a gente tem as pessoas que trabalham com a gente, o nosso público, nosso público, nós. Ela é, no posto está sendo muito gostoso para mim, na verdade, porque nós não trabalhamos sozinhos, tem toda a equipe do posto, então é uma família que ampliou, sabe? Ah, trabalhamos como se fosse um só, é muito uma gostoso, parceria. uma parceria. Aham, e a gente vê assim, é, falando em projetos futuro, é, como você criou uma marca. Sim. É, você está pensando em fazer franquia? Sim, já de início, né, quando a gente iniciou, abriu a loja, a gente já fez um nome para a loja, né, uma logotipo, inclusive o mascote. Né? Hoje é uma marca registrada e o nosso projeto é justamente isso, é abrir franquias. Uhum, e vocês, é isso aí, vocês é para o futuro. Sim, para o futuro. Na verdade, a gente sempre trabalhou muito consciente, né? Um pé na frente do outro devagarinho. Sempre foi assim. A gente não tem pressa, mas a gente tem foco, né? Aham. Uhum. Vocês têm Instagram? Sim, temos o no nosso Instagram é a House Café. Hoje temos também o açaíhousecontainer, House Container, né? É, e a gente sempre está lá colocando o Rota66 também, né? Que é o arroba Rota66, que é o posto onde a gente trabalha em parceria. E o Facebook, a Saí Rosa Café também. Uhum. E passa o WhatsApp também, Alane. O nosso WhatsApp é o 997762643. Eu agradeço a tua presença aqui, e eu e que desejo feliz. Um sucesso para você. Eu sei Muito obrigado, da, tua, né? da tua luta, da tua. Da, desse lado que você tem De qualidade de atendimento De você valorizar sim. assim como os seus produtos A gente sabe que uhum. o seu açaí É muito saboroso é, E que tem muitos clientes Graças a Deus sim. E é através do esforço teu e do teu esposo Foi legal assim a gente saber Que você também não chegou a ser caminhoneira Mas trabalhou anos Trabalhei, Junto acompanhando seu esposo uhum. A gente vê que vocês são uma família muito unida Sim, é verdade. Nossa família é uma benção mesmo. É. Então é isso aí. Eu agradeço a todos que estão assistindo. Obrigada. Infeliz. Obrigada também. E até o próximo programa.